Fala, pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para, infelizmente, a última carteira do ano sobre ESG. É, sempre bom relembrar né, o que significa ESG. o pessoal tava tá começando mais ambiente, social, governança. E, obviamente, comigo, aqui para a última carteira do ano, Rafa Dortas. E aí, Rafa, tudo bom? Tudo bom, com você, Bruno? Tudo ótimo. Música Pessoal, a gente vai começar hoje é uma forma um pouco diferente. A gente não vai começar falando da carteira. A Rafa estava falando comigo aqui antes da gente bater um começar aqui o vídeo. Ela quer é, falar sobre um trabalho, né, que veio de uma é, um research que a gente teve acesso e ela comentou comigo que tem alguns insights bem interessantes sobre sobre o TMSD, né, Rafa. É isso aí, a gente é, teve uma publicação recente de uma grande consultoria e o que, que eles fizeram? Eles é, entrevistaram é, mais de 200 investidores é, pelo mundo, tá? principalmente é, casas é, de asset, então grandes gestoras, para entender qual a impressão deles sobre ESG. E eu acho que o dado mais chocante, que é um pouco o que a gente fala muito aqui na carteira, por que a gente considera uma empresa ESG ou não, é o seguinte, mais de 80% dos investidores acreditam que os relatórios de sustentabilidade tenham algum indício de greenwashing, algum indício de que a informação não corresponde com a realidade. E uma das formas até que essa pesquisa coloca como o combate a essas informações enganosas é a auditoria dos dados, então a gente sempre fala aqui que é uma boa prática, a gente entende que uma empresa que está na carteira SD tem os seus dados auditados, então uma das formas de mitigar esse greenwashing é você ter os seus, os seus dados auditados por uma terceira parte então essa informação a gente achou super interessante a segunda é que os investidores estão muito preocupados com dois temas que não parecem se conectar mas os dois estão olhando são cobertos por ESG que é o tema de mudanças climáticas e Cyber Security eles acham que é um tema relevante hoje e esse tema ele só vai crescer nos próximos cinco anos e eles terminam o relatório com três grandes dicas é, para as empresas em termos de ESD. A primeira, integre os fatores de sustentabilidade dentro da estratégia da tomada de decisão do negócio principal, meça os valores dos riscos climáticos e o, te e o terceiro, rastreie e relate o desempenho da sustentabilidade com o mesmo rigor do desempenho financeiro. Então, achei bem interessante como é, cada vez mais os investidores estão olhando temas ambientais, sociais e de governança como também temas financeiros, tão importantes para a tomada de decisão. Boa, perfeito, pô, muito legal. E depois no final, galera, a Rafa vai fazer, né, vai chamar atenção para dois conteúdos que estão sendo produzidos também, né, sobre temas que pertencem aqui ao Mundo, mundo SD. Então fiquem conosco até o final, para vocês saberem o que está que vindo por aí. São dois temas, pô, super legais, tenho certeza que a galera vai gostar bastante. Agora falando da carteira, Rafa Dortas. É. Foram três alterações esse mês, se não estou enganado, agora no mês Só de aí. dezembro. Empresas bem, né, setores bem diferentes. Uh, você já me falou por onde você quer começar falando, para a gente bater um papo. A primeira empresa, spoiler rápido aqui: setor de varejo farmacêutico. Então já, já enderecei aqui boa parte do, da questão. Raio Drogasil, Rafa Dortas, por que Raio Drogasil está na carteira? Bom, por quê? Vamos começar com sempre o que a gente gosta de começar, um pouquinho da estratégia. Então, a Raia lançou uma estratégia recentemente com mais de 20 compromissos, cerca de 25 compromissos que a empresa quer atingir até 2030. Está olhando para três pilares, pessoas mais saudáveis, negócios mais saudáveis e planeta mais saudável. É, de maneira geral, ela tem a Réa Drogazil tem uma ambição de ser é, um grupo que, até 2030, é um dos grupos que mais contribui para a sociedade mais sustentável. E olhando agora um pouquinho o que, que ela está fazendo é, em cada uma das letras, a gente vai começar com o um S, então é um setor que precisa de muita inovação, como que a gente traz inovação com gente diferente, com diversidade. Então, em termos assim, de QPIs, principalmente para mulheres. É, a empresa tem 27% de mulheres no conselho de administração, 26% de mulheres na liderança executiva, 42% de mulheres na liderança média e 68% de mulheres na liderança operacional. Então, o que é super interessante é que é, a empresa também já traz esses conceitos de liderança sênior, média e operacional e reporta é, esses dados. outro é, grande tema também dentro da, da diversidade, né, não é só você ter mulheres é, nesses cargos mais altos ou grupos subrepresentados. também é que tipo de tratamento que você tá dando para alguma reclamação para alguma queixa é, e aí ações assim bem práticas com relação a questões ligadas a assédio sexual em 2021 eles receberam 65 chamados de assédio sexual e após tratamento entender o que aconteceu, fazer as investigações dessas 65 34 foram consideradas é, precedentes e resultaram na demissão dos ofensores. Então a gente vê na prática que não é só lá em cima que está acontecendo, mas que está se garantindo ali mecanismos eficazes para que as pessoas consigam viver num ambiente mais é, diverso, coletivo. Então isso a gente acha é, interessante. Indo ainda para o S, eles têm 42 milhões de clientes, é bastante coisa, né? E, e quando a gente está olhando assim, poxa, você vai comprar o, o, teu, o teu remédio ali no aplicativo, você vai colocar algum dado seu, é importante que esse dado não seja é, né, vazado. Então eles têm um, um, um programa, um processo bem forte de identificar ali potenciais vazamentos, de investigar o que está acontecendo e até de auditar todo esse processo. Então a gente verifica que, de novo, né, não é só prática, não é só compromisso, mas a gente vê na, na prática várias ações é, sendo realizadas. E aí, indo um pouco para o ambiental, é, eles têm uma meta, dentro desses compromissos é, para 2030, eles têm uma meta de ter 40% dos produtos deles de marca própria com embalagens consideradas eficientes. Eles também estão estudando a questão de uso de caminhão elétrico, então tem, eles querem né, é, olhar para... Hoje eles têm um ou dois caminhões elétricos, eles querem aumentar esse percentual aí no curto prazo, então... Então, é, olhando bastante para esse tema, então a gente vê uma preocupação ambiental e indo para o governança, além né, dos critérios básicos de corrupção, tem, tem todo esse processo, eles estão olhando para os fornecedores, eles têm um comitê ISD, que ele é o host do comitê ISD, é uma mulher que está dentro do conselho de administração, e esse comitê ISD, além de ser ligado ao Conselho de Administração, que a gente vê uma importância do, do tema sendo tratado internamente, ele acompanha periodicamente as ações, as metas ligadas à sustentabilidade. Boa. Bom, falando um pouco sobre a parte também de, de, de fundamento aqui, é, bom, nesse momento onde o cenário é, ele é mais desafiador, principalmente pensando aqui na parte de macroeconomia local, Hydrogasil, tem notoriamente, né, consideravelmente um modelo de negócio mais mais defensivo, né, com previsibilidade, é, com relação à parte de geração de caixa, tem marca. É, então, quando a gente pensa, né, pensando na composição de portfólio, apesar do múltiplo, né, principalmente ali olhando o preço-lucro, é, um pouco mais alto, né, quando você pensa no varejo, o conjunto varejo como um todo, a é, desconsiderar, de novo, pensando nesse momento de mercado mais desafiador é uma posição em, em Hydro Brasil, dela a consistência da entrega de resultado, olhando para o histórico dela de, de execução. Rafa, segunda empresa. Essa, você quer começar pela uma empresa de transporte ou você quer falar sobre, sobre a... Ih, agora até me faltou, deixa eu até uma aqui. Empresa de transporte. Vamos você quer falar sobre empresa de transporte? Não. Então tá bom, então vamos falar, Rafa. Uma empresa que durante algum tempo, ela também ela teve na carteira, agora eu só não lembro se foi na Small Cap ou se foi na Items, Sim mas já tem um tempinho que ela não, não aparece em nenhum outro, outro... Já tinha algum tempo que ela não aparecia em algum, outro, em algum outro portfólio, nas portfólios recomendados do banco, e agora ela aparece na carteira de SD, acho que pela primeira vez. É a primeira vez dela. Embraer. Embraer. Qual é... Como é que ela se insere, Rafa, na, olhando Embraer? Eu imagino que tem... Consigo imaginar aqui bastante coisa, mas, obviamente, muito melhor eu escutar de você. Tá. Então, vamos lá. Acho que a Embraer a gente vê muito forte a parte de, de inovação e eles conseguem trabalhar é, inovação com novos produtos para lidar também com questões ambientais e climáticas. Então, no ano passado, eles anunciaram uma família conceito de aeronaves é, comerciais de baixa é, emissão de carbono, então a gente já vê aí a inovação no dia a dia, no que está acontecendo, e eles têm metas é, ligadas a questões ambientais, como, como, por exemplo, neutralidade de carbono até 2040, energia elétrica em 100% das aeronaves até 2030 e produtos de aviação zero é, carbono até 2050. Na parte social, aqui também é uma indústria que, poxa, precisa de inovação, precisa de diversidade. É, então a gente está, é, eles além de estarem treinando muito todo o corpo é, de, da, da empresa com relação a questões de viés inconscientes, eles também estão olhando para, estão treinando a alta liderança eles têm um compromisso até 2025 de ter 50% de diversidade em todas as suas contratações, então olhando, eles estão também é, olhando para fora, e eles têm um programa super interessante que chama Social Tech, que é uma, é uma escola né, de tecnologia, e dentro dessa escola de tecnologia, é, os primeiros 300 alunos foram é, de grupos é, subrepresentados, Desses 300 alunos a gente está falando aí de uma distribuição é, de estados, de 21 estados diferentes e desses é, 300 alunos, 30% são mulheres. Então, eles estão com, com um programa forte também de capacitação ali da sua, da sua mão de obra. E com relação à inovação, poxa, a Embraer já foi premiada assim, várias vezes, eles até colocam no relatório anual como é, a empresa mais inovadora do Brasil, isso já aconteceu pela, pela quinta vez. É, em 2021, eles falaram que 51% da receita da empresa foi proveniente de inovações que eles fizeram nos cinco anos anteriores. É, em termos de despesa, eles, a, a, da despesa total deles, 6%, eles investiram é, em inovação. Eles criaram é, várias verticais de inovação, a gente está falando de voo automático, zero emissão, cyber security, negócios baseados em plataforma, aeronave competitiva. E eles têm um programa interno para capacitar os colaboradores deles para que os colaboradores também pensem em projetos voltados para a inovação. Em 2021, todos os colaboradores da Embraer apresentaram 48 projetos diferentes e a Embraer tem todo um programa de é, mentoria e aceleração de, desses projetos. Então a gente vê um foco muito grande em inovação e metas voltadas principalmente para a questão de mudanças climáticas, que é o grande impacto da indústria deles e uma parte também de diversidade para de novo trazer mais inovação para o negócio. Boa. Bom pessoal, só para vocês terem ideia, nessa parte agora na parte falando um pouco mais do valuation, é, hoje a Embraer aproximou daquela ela negocia metade do múltiplo olhando, a, olhando, olhando o múltiplo de tá, em relação aos seus pares. Nossa visão é de que ela também oferece né, uma, uma uma tese interessante para quem deseja capturar esse rebound, né, a retomada da, da indústria de aviação é, global. É. E por fim, tem uma questão relacionada assim, a mais uma questão tática, né? a Embraer ela, ela reiterou que ela vai entregar o guidance dela de resultado para o ano, só que quando a gente olha né, os nove meses de 22, isso implica um forte crescimento, uma forte entrega, um forte número no quarto TRI, então se de fato isso se concretizar, a gente realmente deveria é, enxergar esse papel voltando a performar muito bem. E para fechar, obviamente fechar a carteira, não o vídeo, que ainda tem a questão dos dois temas que a gente comentou no início aqui do papo, a última empresa, essa aí é mais conhecida, né Rafa? Assim, já, eu não lembro se estava na carteira SD, mas nas outras carteiras do banco. É a primeira com vez na carteira é a carteira SD. Vez, também, uma empresa de serviço básico, a Equatorial. Então, por favor, Equatorial. O que você tem a nos dizer, em relação ao ISD, o que você tem a nos dizer sobre a Equatorial? Bom, a Equatorial tem uma estratégia de sustentabilidade que é baseada em sete pilares diferentes, então, descarbonizar as operações, ser eficiente na gestão dos recursos naturais, restaurar os ecossistemas, cuidar bem dos colaboradores, promover a inovação e digitalização do negócio, assegurar relações íntegras e fortalecer a governança corporativa e a transparência para a ISD. De maneira geral, é isso que eles estão olhando para o horizonte. É, a gente costuma ir muito para o tradicional, para o I, para o S pro G, mas eu só vou. A gente vai explorar um pouquinho diferente aqui na Equatorial para mostrar também como o ISD está guiando as aquisições deles. Então, em 2021, eles compraram uma empresa de eficiência energética eles também estão olhando para empresas é, do, do segmento de renovável para que eles comecem a expandir é, as operações nesses tipos de, de empresas. Indo agora um pouquinho focando no, no S, eles colocam um dado que eu achei assim absurdo, eles estão olhando para 10% dos consumidores no Brasil, então é importante, de novo, né, segurança e privacidade do, dos dados, eles têm bem parecido com o que a gente falou para a primeira empresa, para a Raia Drogazil, poxa, tratamento, treinamento, vou, vou monitorar, vou fazer auditoria, mas eles também estão muito focados em é, como que eles vão melhorar as reclamações se vier alguma coisa, então tem todo aqui um, um processo, eles também estão é, automatizando cada vez mais o, os atendimentos, eles é, criaram como se fosse um robozinho para melhorar é, os, at os atendimentos e garantir que... Esse, esse 10% aí dos consumidores é, sejam bem tratados. E outro tema que a gente não costuma falar muito, mas que é super relevante, é a questão dos fornecedores. É como que você, como empresa, está olhando para a tua cadeia e eles, é, além de eles fazerem toda análise, que é tradicional, entender quais são os riscos ambientais, sociais, eles fazem um diagnóstico desse fornecedor e eles trabalham no plano de ação de como que esse fornecedor ele pode melhorar ao longo do tempo. E não é só fazer o plano de ação, eles dão mentoria, eles fazem fórum, eles fazem treinamento comportamental, então tem também um engajamento forte na, na cadeia de fornecimento da Equatorial e por isso tem outros mil motivos, mas esses são os destaques que a gente gostaria de dar, assim, como que o ISD, ele entra também no M&A das empresas cada vez mais e como que o ISD é um fator também de engajamento para os seus fornecedores. Bom, complementando, a Equatorial é uma empresa bastante conhecida no setor pela tempo histórico também de execução, uma forma meio análoga aqui, a questão de Hydro-Gasil, e olhando a principal métrica que a gente né, observa na parte de serviço básico, que é a taxa interna de retorno, que está implícita ali na geração, né, no fluxo de caixa das companhias, hoje a equatorial ela está gerando alguma coisa próxima ali a 9,5% de TIR, né, de taxa interna de retorno, ou seja, né, TIR real, então é a inflação mais é, é 9,5%, o que quando você olha contra uma NTNB de referência, você tem ali um prêmio interessante para ser apropriado é, comparando com... Né, o mercado ele gosta de olhar assim, né? Pega essas empresas, a gente chama de bond profits, né? Parece, sempre compara com a rentabilidade da do juro do, do título indexado à inflação de um duration mais longo. Nesse caso, a gente vê com atratividade esse 9,5%, história de execução, alocação de capital, enfim, algumas opcionalidades de crescimento que a própria Equatorial tem. É, acabam que ancoram a nossa visão, olhando mais para a questão do, do, do fundamento da empresa. Pessoal, a gente falou da carteira, mas, com vocês tiveram aí até o final, a Rafa quer deixar aqui dois recados. De novo, conteúdos bem legais que estão por vir. É, um deles, aliás, foi um baita de um tema. Aliás, durante a pandemia, falou a gente falou bastante sobre isso. E o segundo, ele também está muito... É, eu diria que até hoje é mais relevante do que no passado, né? A gente é. discute hoje muito, mas inclusive na parte de fundamento a gente fala bastante sobre isso para entender é, se, aquele, se aquela empresa, se aquele modelo de negócio é, ele tem mais sustentabilidade ou não do que a gente... ele é mais... Né, pode ser mais é, robusto lá na frente do que a gente imaginava ou não. Quer falar do primeiro? Quero falar do primeiro. Então, antes de eu falar do primeiro, é, a gente sempre tenta buscar aqui uma abordagem de é, olhar para o setor entender quais são os temas mais materiais do setor e SD, e fazer relatórios sobre esses temas mais materiais. Então, o primeiro deles é a gente olhando para o setor de instituição financeira, principalmente os bancos, como que Cyber Security está sendo tratado, está sendo gerenciado, até que ponto os altos órgãos de governança estão olhando ou não para esse tema. E o outro é o NPS, é uma atualização, na verdade, de uma pesquisa que a gente contratou é, no ano passado, em que a gente também lista os bancos de acordo com as suas notas é, de NPS. Acho que a gente está olhando aí para uma vertical dentro do S do, do ISD, que são temas que a gente tem que são super materiais. Boa! O Pessoal, esse conteúdo, ele, ele também vai reproduzir, enfim, vai ter, tem, vai ter inglês como ensaio padrão, a gente também vai fazer esse conteúdo em português para todo mundo ter acesso, porque, de novo, a gente acha que é uma leitura, poxa, super rica, que é pertinente e são temas que... Pelo que a gente observa conversando com as empresas, em termos de desafios ou o que elas buscam, no caso do, do, do NPS. Do NPS. É poxa, bom conviver por assim, durante muito tempo nas nossas análises. né Rafa, fechamos 22? Fechamos 22. Te agradecer pela presença frequente aqui conosco, mensal, né? pela parceria. Enfim, feliz ano novo. Você também. Você um excelente ano. Pessoal, obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês, pela audiência, pela participação, pelas perguntas. Se você gostou, curte. Se você acha que alguém pode gostar do conteúdo, compartilha. Se você não está inscrito, se inscreve. Bom, o pessoal vai colocar aqui no link, é, aqui embaixo nos comentários, a carteira. E fiquem de olho nos conteúdos que a, a Rafa comentou, logo mais vai estar tá saindo. Então, quem tiver interesse, pô, cobra depois aí no vídeo em relação aos conteúdos. E mais uma vez, Feliz Ano Novo. A gente se vê falando sobre esse dia no ano que vem. Um abraço.